Alcançaremos a sociedade democrática quando enxergarmos as pessoas pelo seu direito de cidadão, pelo seu direito de cidadão. Enquanto a gente essencializar, ah, ela é assim porque é mulher, ele é assim porque ele é homem, ele é assim porque mora na favela, ela é assim porque faz não sei o que lá. Enquanto a gente essencializar, enquanto a gente naturalizar as coisas, nós não estamos na sociedade democrática. elas vêm tentando tá mudar. Às vezes não é tão somente o trio gestor, precisa a participação de todos, certo? Da comunidade, da interação de todo mundo e da participação da Secretaria de Educação também. Porque hoje as escolas estão passando dificuldades na reposição de professores por faltas existentes. A gente não vem para a escola para ficar tudo igualzinho, todo mundo igualzinho. Quando a escola trata a gente assim, tudo igual, a gente espera sair da escola para poder ser diferente na vida. O Gal está ele, ele sendo muito importante na nossa escola. É, é um apoio que eles estão dando para nosso bairro. Não são mães de alunos, é pessoas que têm um trabalho aqui direto ou indiretamente aqui na escola de artesanato, queriam essas aulas de ginástica. E agora tá no boca a boca, uma tá trazendo a outra... a vivência do futsal, mas não como competição, e sim como modo de inclusão. É, é gratificante, porque você, eu tinha tanta vontade de fazer a maçã do amor e pedi uma vez para alguém me ensinar e não quis ensinar. Então eu acho bom uh, você dividir o que você tem, né, os conhecimentos com as pessoas. Né, igual eu algumas aqui falar ah, que bom que eu aprendi não sabia. Que, né, isso daí nunca tinha visto, então isso é muito gostoso da gente ouvir, né? A gente se sente feliz, né? Dividir o que a gente tem. Conversa vai, conversa vai, dentro do táxi e tal, e me convidaram para participar, que até então eu chegava lá e às vezes ficava dentro do táxi ou vinha embora e esperando voltava depois acabar. esperando acabar e porque não participar, porque então, não participar. Né? E aí eu aceitei o convite, participei, gostei e para mim está sendo uma felicidade poder passar esse conhecimento para outras pessoas que estão interessadas em aprender. Ah. A intenção é que vocês é, pensem aí, né? Então, lembrando, mobilização social tem que ser um objetivo comum. O que seria interessante a gente propor, né? E aí vai ser levado lá para a Assembleia depois do lanche a gente propor como uma ação comum para que todos os conselhos trabalhem em torno disso. Respeito! Compreenda! Amanhã o idoso será você! Porque a democratização do acesso tem um pressuposto que, para nós, está escrito e garantido na Constituição, é, que é exatamente educação como direito de todos e dever do Estado, em primeiro lugar, e da família em seguida, para saber que essa ação é uma ação combinada. através da festa cidadã que teve, foi aí que a gente teve a oportunidade de estar conhecendo o artesã Janice, que é essa que está aqui hoje. Então, assim, quando nós fizemos a leitura de mundo, a gente viu quantos talentos que a gente tem na nossa comunidade, que a gente até então não sabia. Né? Foi partindo do Gal que a gente conheceu tudo isso. Música Eu aprendi como mexer no mix, como fazer um programa de rádio, como fazer o texto, essas coisas. Primeiro desafio da Tô Brasil, transformar as escolas quebradas que nós temos em espaços educativos, onde a criança tem que ter espaço. Oportunidade de verificar e entender o funcionamento da rádio. Para, se no futuro tiver vontade, é uma profissão. Eu acho que passa a comunidade ter mais união, se conhecer melhor. A aprender a participar mais e passar isso para frente também, né? Poder atrair mais pessoas para estar tá vindo também. oportunidade de eu fazer pela minha comunidade o que eu gostaria que ela fosse. Sabe, eu quero morar no, morar num lugar melhor, num lugar limpo, num lugar lindo. É uma oportunidade que eu tenho de construir isso, de ajudar a, a, a tornar isso realidade. A partir dessa relação, eu construo o nosso currículo. Não é um currículo que vem de cima para baixo. É um currículo que nasce de baixo para cima. Ou seja, do chão da escola, do chão da comunidade dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, portanto da nossa curiosidade.